Vamos falar de uma outra fonte de erro, que é o arredondamento numérico. O arredondamento numérico acontece quando, né, por uma questão de, também do número finito de bits que a gente tem, a gente não consegue armazenar a representação binária exata do número, e aí a gente, tem, a gente acaba tendo que arredondar o número. Okay? Esse arredondamento pode ser para cima ou pode ser para baixo. Então, vamos tomar como exemplo de arredondamento, Vamos pegar a fração 2 terços, que dá 0,66666, né? E se a gente pegar só quatro dígitos na, na parte fracionária, ou seja, se eu quiser parar aqui, eu olho esse dígito aqui e vejo. Se ele é maior do que 5, eu arredondo esse, prime, esse aqui para cima. Se esse cara for menor do que 5, eu, eu, deixo, eu deixo esse cara como está. E, e o resto aqui vai embora. Então, no caso aqui, né, ele vira 0,667. Okay? Se eu quiser só quatro dígitos na parte fracionária. Agora, no caso do número binário, né, dependendo da precisão da sua variável, se for uma variável de 32 bits ou se for uma variável de 64 bits para armazenamento do número, você vai ter um número maior ou menor de bits na, na mantista isso vai influenciar no valor que é, que é armazenado da, da, da variável. Ok, é, como esse número é finito, vamos dar uma olhada no, no arredondamento de um real de, de 10 bits, em que um, um bit a gente vai usar para sinal, 4 a gente vai usar para expoente e 5 a gente vai usar para representar a mantiça. Então dois terços que é 0,666 na base 10 é uma dízima periódica é representado dessa maneira também é uma dízima periódica infinita infinita ok e é dado por esse número se eu tenho se eu tenho cinco, é, cinco dígitos para mantissa quatro para o expoente e um para o sinal a gente movendo o, o, esse primeiro número esse esse ponto decimal para para logo após o primeiro dígito não nulo ele vai cair aqui. Então, a minha mantissa vai ser o seguinte. Pego o meu número... A minha mantissa vai ser zero. Lembra que no, na, no, na representação, na, no armazenamento de números binários na, na, no padrão E3E, esse 1 um aqui vai embora e fica só o restante. Então, eu tenho... Né, minha mantissa em princípio, é isso aqui tudo, mas eu só tenho cinco dígitos para mantissa. Então... Esse cara, então, o que, que acontece? Eu vou ter que olhar esse último dígito aqui. Se o dígito seguinte for 1, eu arredondo esse cara para 1. Se esse dígito for 0, esse número fica como está. Então, eu tenho aqui meu número, eu arredondo o meu último dígito da mantissa para 1 e descarto todo o resto. Então, minha mantiça é esse número aqui, 01011, na base 2. Agora, vamos, vamos ver quanto é que dá isso em decimal. Eu vou colocar de volta aquele bit 1 e vou mover o ponto decimal de volta para frente do bit 1. Então, coloco o bit 1 de volta, movo o ponto decimal, e esse número aqui vai me dar, é, em base 10, 0,671875. Se eu pegar 5 dígitos na, na mantiça, eu posso... Dá para mostrar que o número de casas decimais significativas do, da, do meu número é, é logaritmo na base 10 de 2 elevado à quinta. Isso me dá aproximadamente 1,5 casas decimais. E as casas decimais têm que ser inteiras. Tá? Eu tenho que ter ou duas casas decimais ou uma casa decimal. Aqui, né, eu tenho, então... É, duas possibilidades. Na melhor das hipóteses, eu tenho duas casas decimais e o nosso número é 0,67. Na pior das hipóteses, eu tenho uma casa decimal significativa só, o que faz com que o nosso número seja arredondado para 0,7. Okay? Então, arredondamento numérico é uma questão que também é inevitável e a solução é sempre você usar a maior precisão possível sempre levando em conta um compromisso entre o tamanho do número que tamanho do, do número em bits que você a, da representação em bits é que você vai usar e a precisão que você que você quer porque um, um, um número de 64 bits é mais demorado para processado que um número de 32 bits ok? Então, é sempre uma questão de é, compromisso. Mas não é só nisso aqui que vão aparecer problemas de arredondamento numérico. Tá? Você tem problemas simples que têm problemas numéricos por causa de arredondamento que são tão simples que, dá até, que, que até a gente fica surpreso. Um exemplo clássico é tirar as raízes de um polinômio de segundo grau. Né, que a gente usa a nossa velha amiga Bhaskara, a fórmula de Bhaskara. As raízes são dadas por menos b, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Okay? E o Gilat e o Subramanian, ele dá, um, ele dá um exemplo bem legal aqui para exemplificar problemas de arredondamento numérico. Ele pega um polinômio onde o coeficiente a é 1 Onde o coeficiente b é menos 100.0001 e c é 0.01. E esse polinômio tem como raízes, resultado exato para as raízes, a solução onde você tem menos é, b mais a raiz de delta sobre 2a igual a 100, e o resultado é, onde você tem menos b menos a raiz de delta. Sobre 2a é 0,0001, ou seja, 10a-4. Okay? Se você faz. Se você implementa a solução do jeito com as equações do jeito que foram mostradas no slide anterior, as fórmulas que a gente já conhece, você usando variáveis de precisão simples, você vai ter a variável, a, a, a resposta, uma das raízes dada exatamente, mas a outra você tem uma representação uma representação bem ruimzinha se você usa variáveis de precisão dupla melhora um pouco mas ainda está bastante longe ainda bastante longe não mas ainda tem esses números aqui que estão né que incomodam a gente então agora eu quero propor uma coisa para você que está assistindo o vídeo após esse após eu falar o exercício para e vai programar dois programas em Fortran 90 que você vai fazer um que vai né os dois vão calcular a raiz x mais e a raiz x menos só que um você vai usar variáveis de precisão simples e outro você vai fazer com precisão dupla se você é aluno da UF e está assistindo esse esses vídeos Faça isso agora quando eu terminar de especificar aqui o, o exercício, ok? Nesses programas, você vai, eu, eu gostaria que você criasse uma função, uma function, que calcule o delta, uma subroutine que calcule as raízes e uma, uma outra subroutine que calcule só os numeradores né, de x mais e, e x menos e que imprima os valores dessas quantidades, tá? Então... Você agora para de assistir o vídeo, dá uma pausa e vai programar, ok? E aí, ao final, você usa uma, pega uma calculadora, as calculadoras geral, geralmente dão vários dígitos de precisão, tá? E calcula as raízes, as raízes da, do, do polinômio e os numeradores de x mais, e x menos, com oito dígitos, ok? Olha os valores que você obteve da calculadora e compara com os do seu programa, com os dos seus programas. Onde que você acha que está o principal problema do seu cálculo? Então agora você dá a pausa e faz o programa e depois a gente continua aqui. Se você fez o programa, você vai ver que o problema está principalmente no valor do numerador para a raiz x menos, né? Que tem menos b menos raiz de delta. Isso é porque o numerador de x menos é a diferença de dois números bem próximos entre si. Se você lembrar, o nosso b era um coeficiente negativo. Então menos b menos raiz de delta vai ser um número positivo menos um outro número positivo. Ou seja, né? Vai ser a subtração de dois números, ok? E isso vai dar problema, vai dar um problema que pode ser minimizado se a gente mudar a expressão para x menos. No caso, a gente pode pegar x menos e multiplicar por uma, por uma certa quantidade que vai acabar fazendo desaparecer essa diferença. Qual que é essa quantidade? Eu tenho aqui minha raiz x menos. Se eu pegar e multiplicar essa expressão, por menos b mais a raiz de delta, eu vou ter aqui no numerador um quadrado, um quadrado perfeito, tá certo? Então, e aqui eu vou estar multiplicando por esse número aqui. Fazendo essa conta, você encontra que no numerador você tem b ao quadrado menos b, ao quadrado, esses dois aqui vão se cancelar, mais um 4ac vezes 2a dividido, multiplicado por esse cara daqui simplifica e você tem no final você tem aqui no seu, no seu numerador você tem um número que é 2c e no seu, no seu denominador você tem menos b que é um número positivo mais um outro número positivo que vai ser a raiz quadrada de delta ok então você você evita, você faz desaparecer aquela diferença que é o que dá problema. E os resultados, né? Os resultados, eu gostaria que vocês tirassem os resultados agora com essa nova expressão para X menos, ok? É, você vai obter em precisão simples né? que esse x mais é, é, é, é o valor exato continua a mesma expressão de antes x menos agora vai ter mais casas uh, de, é, mais casas é, próxima vai ser muito vai ser bem mais próximo de 1. e se você usar precisão dupla você vai ter né é, essencialmente o resultado exato com é, para para x menos ok então, na próxima aula, na próxima videoaula, a gente começa a falar agora dos erros que são, é, de, de outros erros que vão estar muito mais ligados realmente a métodos numéricos do que o que a gente viu até agora. Okay? Que a gente vai usar principalmente quando a gente realmente começar a programar os métodos numéricos.